Vamos começar essa live cheia de interferência. Não sei se é uma interferência quântica ou não, né? Eu quero apresentar o Alice, que é um dos ícones aqui do trabalho da saúde quântica. ou Alice, você quer falar um pouco da sua saúde quântica? Que o meu pessoal aqui, algumas pessoas já se conhecem também, né? Há quanto tempo você é, está? É. No Olha, o meu primeiro seminário público, é, Fernando, foi em 2005. Eu, eu fiz um, um workshop no final de semana que chamava-se Paradigma Quântico, é. um portal para uma nova consciência. né? Então, nesse seminário, eu, eu trajei as bases da física quântica e relativística e fazia uma integração também com, com algumas tradições espirituais do Oriente e do Ocidente, mostrando essa interface entre ciência e espiritualidade, e eu já trabalhava nesse processo de autocura, né? Eu venho algum tempo, é, em função da, da minha história de vida, eu tive vários problemas de saúde desde criança, né? Tomei medicamentos por mais de 20 anos, e aí é eu descobri coisa eu a homeopatia... Observo, olha, olha, sabe coisa que eu observo? Que geralmente quem vem para essa área da saúde é um monte de doente. É, é, são pessoas. É exatamente, a gente aprende com, como, aprende como sair, depois é. a gente compartilha, né? Exatamente. Exatamente, essa, esse é o propósito, né? A gente passa para frente o nosso aprendizado, né? Verdade. Quem já então, eu passou, sofri muito com, com, é, então passei muito tempo. Eu sou de Serra Talhada, do sertão de Pernambuco, né? Eita. desde 1975 é. eu, eu vim morar em Recife e aí tive essa saga aí, né? E aí, ao descobrir a homeopatia, eu comecei a, ter, a melhorar, depois descobri que a homeopatia era uma, era uma especialidade médica, né? Uhum. E aí, fiz um tratamento profundo, assim, de pesquisa mesmo, e eu fiquei muito encantado com os resultados, né? E aí eu fui entender como é que aquilo funcionava. Na minha curiosidade, saber como é que isso, negócio barato, que não tinha efeitos colaterais, e foi quando eu cheguei na física moderna, né? Eu sou engenheiro eletrônico de formação, mas eu, eu, eu costumo dizer que eu sou físico, quântico de coração. Eu deixei a, a engenharia e fui ensinar física. Por mais de 20 anos, eu, eu lecionei física no ensino médio para vestibular. né? E fui um autodidata nessa área da física moderna. Antes de ter no programa de vestibular, eu, de vez em quando, levava para os meus alunos esse contexto. né? E aí, ao descobrir essa relação entre a homeopatia e a física moderna, né, que era a fundamentação científica, isso me trouxe de volta para essa investigação. E aí eu entrei nesse campo de querer entender como é que as coisas funcionavam, e aí fui é, pesquisando outras, é, as, as medicinas mais antigas do mundo, medicina ayurvédica, eu estive na Índia duas vezes, né, fiz formação em medicina ayurvédica, tive contato com a medicina tibetana também na Índia, a medicina tradicional chinesa, então fui buscar entender os sistemas médicos que olhavam para o ser humano e não uhum. para o sintoma da doença, né? Que é o que eu fiz durante esse tempo que eu tomava medicamento. Então percebi que a gente tinha um modelo biomédico que era voltado mais para manter as pessoas doentes, né? Uhum. E, e aquela compreensão dessas dessas medicinas era exatamente de olhar para o indivíduo, de querer de, de, de olhar para a doença numa outra perspectiva de uma oportunidade de compreensão por que é que você está adoecendo, entendeu? Ou seja, qual é a causa disso? Porque se Sabe você que... tem... Deixa eu dar uma palhinha aí, uma coisa interessante. Pois não. Porque a medicina, eles falam assim, o pai da medicina é Hipócrates, só que a medicina uhum. que nós fazemos agora aqui, ocidental, é medicina galênica. E Hipócrates falava exatamente a mesma coisa que você tá falando, que ele falava assim, o uh -huh. importante é olhar o doente, não a doença. Isso, Só que Galeno isso. que inverteu esse negócio aí, e realmente é. o foco é olhar para a doença. E assim, se eu arrancar é, realmente... a doença de você, você melhora. Como se a doença fosse uma coisa esquisita que veio do nada. É, que veio né? do nada, né? Um, é. um, ente, um ente que vem sem conexão, né? É. E aí é exatamente isso que leva a né, muito adoecimento, porque aí você, como você não olha para a causa, o que ele faz é adoecer. Você tira ali o sintoma com o medicamento, que tem, também afeta né, a saúde em função uhum. dos efeitos colaterais. Todo medicamento não é uma coisa que vem da natureza, né? então naturalmente ele tende o corpo a reagir. né? E aí a gente tem um, um sistema que leva as pessoas a viverem doentes. Então foi isso que eu, eu, eu testemunhei te isso na minha vida, também da minha família, dos meus pais. né? E aí, aos poucos, Fernando, eu fui me libertando. Né? Eu tenho uma, hoje eu tenho mais de 30 anos que eu não tomo medicamentos químicos. Né? Oh, beleza! É, é, então, assim, e o uso das medicinas naturais e também o, o estilo de vida, né ou seja, passei a identificar essa lógica de ver na, na, na doença uma oportunidade de compreensão de mim mesmo. né Então, quando tem algum sintoma, eu vou entender o que, é que, que, é que o corpo está querendo dizer, qual é o recado. né uhum. E aí eu vou exatamente corrigir se é um mau hábito alimentar, se é alguma coisa a nível mental, alguma preocupação, questão de, de, de lidar com as emoções, né? a dimensão espiritual também, que a própria Organização Mundial de Saúde reconhece, e a questão sistêmica, né, que É isso, constelação que é uma que a essa história chegou. É o que acontece é que é, nesse período aí que eu comecei com a física quântica, é, a constelação chegou aqui em Recife também uhum. então eu, os dois maiores consteladores aqui de Recife né, eram pessoas que eu tinha proximidade com eles e aí aquilo para mim foi um, uma coisa assim é, encantadora né eu comecei a participar vi umas palestras depois comecei a participar da, das constelações fiz constelações pessoais e participei de várias constelações de amigos né então aquilo para mim foi, era uma coisa assim incrível né perceber essa relação da nossa representação, você nós muitas vezes estamos representando papéis, né, sistêmicos dentro do, da estrutura familiar, né, é, esse, esse esse emaranhamento que nós temos com os nossos antepassados que nos levam a trazer uma oportunidade também de cura sistêmica, né? Uhum. Então eu fiquei muito impressionado e aí é, nesse período é, veio aqui um, um, um alemão que era discípulo Bert Hellinger, Lawrence e a sua esposa Marlis, né? eles vieram dar uma formação a convite a Ana da Fonte que era uma amiga né que era consteladora, Ana uma das Fonte pioneiras é... Ana da Fonte é muito amiga minha também então temos amigos ah, é? Bom, pois... Porque... pois é claro ah, agora... é. é pois é ela e o marido são pessoas muito queridas e aí a gente é... e aí eu, eu fiz eu cheguei nessa época Fernando a fazer dois módulos da formação internacional depois questão de agenda não dei continuidade e aí o o, o Lawrence, sabendo que eu já eu já trabalhava com a física quântica ele me pediu para fundamentar cientificamente a física, as constelações. Então, ali... É, e ali eu fiz um artigo né, que se transformou depois num capítulo do meu primeiro livro, Princípios Quânticos no Cotidiano, onde eu faz, trazia a fundamentação né, científica com base na física quântica e relativística para o fenômeno, o que é que acontecia ali. né? Uhum. Então, é, então eu tenho essa ligação com as constelações. Meu livro, meu primeiro livro foi lançado em 2008, mais ou menos. né? Então... E aí, desde então, eu, é, eu participei de inúmeras constelações, li muita coisa do Bert Hellinger, né? é, e outros estados também, onde, por onde eu passei, conheci pessoas. A, a Elza, lá de Curitiba, também cheguei a fazer constelação com ela. Lá em, na época, eu dei uns cursos lá em Curitiba, então conheci a Elza, trabalho, não sei se você conhece também. É, em 2013, eu conheci a Simona Rojo, Lá, eu organizei um evento internacional em São Paulo, Terceiro Simpósio Internacional de Saúde, e Qualidade de Vida. E aí eu conheci a Simone. Ela me convidou para é, conhecer o, o staff lá do Bert Helle. Bert estava para vir dar um curso, né? Uhum. E a ideia era a gente trazer o Bert para participar do próximo simpósio que eu ia organizar, entendeu? Mas foi um período que ele teve problemas de saúde. É, ele, ele já estava... Ele, uma... é, ele deu uma parada nas viagens. Eu sei que não foi possível no evento é. seguinte. Eu Levei o evento depois para Brasília também. E aí o ano passado, né? Eu, eu na verdade há dois anos que eu criei um, um, um programa de que eu chamo de coaching quântico, né? Na época foi uma, é, foi, é um programa que não tem a ver com os programas, digamos, que estão no mercado de coaching, entendeu? Eu criei uma metodologia minha integrando os conhecimentos da Física Moderna, da Neurociência, epigenética, Psiconeuroimunologia, Psicologia Positiva e também Constelações Familiares. Então, tem uma parte do coach que eu abordo as ordens do amor, entendeu? E aí eu, eu me voltei para ver várias pessoas que estavam trabalhando com isso, né? E aí me veio a ideia de eu percebendo quantas constelações é, são esclarecedoras, né? tanto no campo das relações afetivas, das relações profissionais, enfim, das doenças, né? Uhum. Eu digo caramba, esse, esse trabalho precisa mais pessoas acessar, né? E me veio é, a ideia de organizar um, um evento internacional, né? um evento é, de constelações, né? E foi quando eu entrei em contato com, com Simone, porque a minha ideia era trazer também o conhecimento da, é, do próprio Hellinger, né? Do próprio Bert Hellinger, que estava vivo ainda, né? Então eu queria trazer essa contribuição dele, né? Para quem ainda não aí... sabe, o Hellinger faleceu o ano passado, se não me engano, um fogo, né? é nenhum. Faleceu em setembro do é. ano passado. Uh, é. por aí. É. É, foi exatamente. Foi no último dia do evento que eu organizei. Foi uma coisa impressionante. Assim. Eu estava em Nova York, né? Nossa. No último dia do, do evento ele faleceu. Então, Simone fez a mediação com a Sofia Heliger. Uhum. Quando ela veio para São Paulo da a formação, ela me convidou, eu participei da, da, da, da formação da primeira turma da, da, da escola Heliger, também ela estava dando um curso na área de saúde, bem interessante. Passei uns cinco dias com ela lá e nós conversamos e firmamos um, um, uma parceria no intuito de, de realizar o Constelar, né, que foi o primeiro congresso internacional e constelações familiares e dentro desse acordo ela fez uma exigência que todas as pessoas deveriam ser da escola Helig. eu, eu aceitei que era exatamente o que estava querendo trazer é, a, a fundamentação diretamente da Helig, da escola Helig. né uhum. e aí nós fizemos o, o, o a primeira apresentação do constelar em setembro é, foi surpreendente assim o resultado porque a gente não divulgou para nenhum país fora do Brasil e a gente atingiu 49 países né e foram mais de 200 mil visualizações do, do evento. Então foi um e sucesso. aí foi um sucesso, foi incrível, assim foi é. incrível, foi surpreendente. né gente, E aí a gente... como Esse tema está puxando muito, né? Muito, e muito, a... muito. Assim, do mesmo jeito que eu, você, a... estamos vendo a constelação e o efeito que ela tem, as pessoas no mundo inteiro estão observando isso. Então, uma coisa que eu estou observando muito, e você também, com certeza... É como uhum. essa abordagem está crescendo demais, mas é no mundo inteiro, graças mundo aos inteiro, resultados é. que nós estamos vendo, né? O mundo inteiro. E Eles estão entrando muito forte agora na China, né? Então é. a China teve uma receptividade é. gigante, né? Para a Europa toda, Estados Unidos, você assim, encontra é. consteladores, né? Mas a China com aquele mercado gigante, né? Então eles estão indo assim, né? Então tiveram uma abertura muito grande ao trabalho das constelações, né? Então a gente resolveu editar, reeditar agora em janeiro, né com o intuito de, de levar para mais pessoas. E foi quando eu tive a ideia de, como eu já tinha feito o, o, o, o nosso acordo inicial, já tinha sido cumprido, a minha ideia era, era trazer outras pessoas do mundo das constelações, uhum. né, foi quando eu cheguei até você, Ferrando, é, para também é, que as pessoas conhecessem outros profissionais que trabalham com esse é, tema. e né, até é, pra... Para esclarecer, é interessante, porque a dinâmica de constelação aqui no Brasil... Eu sou da primeira turma de constelação. Aliás, você sabia que o primeiro curso de constelação oficial no mundo foi aqui no Brasil? E foi Sério? o que eu fiz. Sério? É. Porque é tinha, uma, é, tinha uma dinâmica que era assim. O Hellinger trabalhava na Alemanha. Ah. E aí o pessoal aprendia como? Indo assistindo ele trabalhar. Ah, e hum, aí sim. eu fazia parte de um grupo que é de psicoterapia corporal. E esse grupo descobriu o trabalho do Hellinger, da Constelação, e foi um pessoal lá conhecer esse trabalho. Acharam incrível e ver como a dinâmica da psicoterapia corporal se encaixava muito com esse trabalho. E aí o que aconteceu? Eles foram lá e falaram assim, mas não tem um curso? E aí o que estava acontecendo lá, junto com o Hellinger, estava acontecendo algo interessantíssimo, assim. O Hellinger estava fazendo o trabalho de Constelação, e as pessoas que iam lá assistir e também aprender, de repente se diziam consteladoras e começaram a sair pela Alemanha e pela Europa inteira, fazendo uhum. esse trabalho do Hellinger, que seria, ah, sou constelador, aprendi com o Hellinger. E aí uhum. você já viu o tipo de profissional que saía, porque não tem nenhum curso de formação. E Sim. começou a queimar muito o nome da constelação, exatamente porque vários profissionais, não preparados, mas imagina, os psicopatas adoravam, né? entravam lá e já começavam a fazer as coisas sem formação, sem base nenhuma. isso uhum. começou a queimar o nome da constelação. E aí, tinha os profissionais que estavam junto com o Hellinger, principalmente o Gunther Weber, o Jakob Schneider e a Zieglin Schneider. A Zieglin foi quem criou a constelação individual. E esses três estavam pressionando o Hellinger, e Hellinger, isso aqui já cresceu um tal ponto que precisa ter uma formação assim Uma formação básica, para as pessoas começarem Sim. a aprender. Não dá para vir aqui, uhum. assistir uma vez e depois eles saem fazendo isso aí. E aí uhum. tinha uma pressão desses profissionais para o Hellinger montar um curso. E aí veio uma, uhum. uma turma do Brasil, esse pessoal que, que eu estava lá no meio, começaram a pressionar, para falar, mas não tem uma formação? E aí o Hellinger simplesmente fez o quê? Pegou os professores de lá, uhum. junto com nós aqui do Brasil, que queríamos fazer uhum. isso, e aí falou, então está feito. Então, professores aí, Gunther Schneider uhum. e o, o Jacob Yazignina, montem um curso e aí já tem o um pessoal do curso. Aí o primeiro curso foi feito no Brasil, foi o curso que eu fiz, uhum. foi o primeiro, e desse curso ele foi para o resto do mundo. Então, o primeiro Olha curso, só. desde que o Brasil tem um, uma força nesse papel. muito forte, muito forte. A partir muito daí, forte. esse curso ele foi pelo mundo todo. Aí depois, uhum. quando chegou uma nova fase do Hellinger, quando... Ele rompeu com todo mundo, aí aconteceram alguns fenômenos estranhos aí, onde entra a Marie Sophie e vem a Hellinger Science, a Schur, Só que uma boa uh -huh. parte dos profissionais não faziam parte desse grupo, eram profissionais já estavam uh -huh. trabalhando há muito tempo. Até quando você falou, ah, Sim. o pessoal que faz parte. Tinha um grande grupo de profissionais, onde eu também estou nesse grupo, né? Que nós uh -huh. já estávamos formados há muito tempo e trabalhando dentro daqueles princípios que foram claro, colocados desde o início. Claro, claro. Então, é até claro. interessante poder abrir, até esclarecer para quem está ouvindo. Falar, mas profissionais que não fazem parte desse grupo, é que esse grupo ele se formou depois de um tempo. Então vários. Depois, profissionais... depois, depois de um tempo. Não, eu sabia é, disso, Fernando. Eu é, sabia é, que tem muitas pessoas que faziam parte dessa, de toda essa tradição desde o início e que tiveram um contato muito próximo com o Hélio, mas que não muito. estavam nessa, não, nessa não turma aqui. Nessa, não essa turma agora foi por isso que eu é. me movimentei nesse sentido de é. buscar promover é, novos profissionais né que uhum. que tem um trabalho respeitado né e, e que tá conectado né com todo esse esse processo aí né então realmente é o que o que nós é, o que eu procurei fazer foi escolher temas né, uhum. né temas mais variados possível que a gente pudesse trazer esclarecimento então nós falamos sobre é, relacionamento afetivo, enfim, doenças crônicas, autoimunes, né? é, sobre inventários, né sobre questões, o direito sistêmico, né, o, o SAMI né? que é um dos pioneiros aqui no Brasil, então a gente trouxe uhum. essa abordagem dos conflitos do, do, do, do direito sistêmico, né, enfim, adoção, né? abuso, bullying, temas né? é, é o que não falta, né? é não é, é impressionante. muito é impressionante é. são muitos são é, e aí o que a gente vê também as pessoas no dia a dia né a questão dos pais né que é assim fundamental ou seja essa base o Helinger hum. eu eu entendo que ele trouxe uma contribuição gigantesca né porque ele trouxe os pais para um lugar né de honra né então é você trazendo a importância dos pais essa relação com o sucesso o sucesso na vida sucesso na profissão não é e também então, de todos os antepassados que estão lá. Né? E todos Tem os antepassados, toda a história. Assim, é. Nós não somos é. seres isolados no mundo, né? nós temos raízes é. dos nossos antepassados. Sim, sim, sim. Então, essa, esse aspecto aí é, ele é muito enriquecedor, né? porque, hum. é, dentro dessa perspectiva, né? quando a gente olha para essa coisa do, do campo, né? Do, do, desse campo morfogenético, desse né? campo quântico que traz essa informação, é como se... Existe uma inteligência que está por trás desses processos né? uhum. que está exatamente nos convidando à, à, à inclusão, né? porque a, uhum. a, o processo que o Helig traz é dizer olha se excluir vai dar problema, então vamos ah, trabalhar. E dá, vamos, e dá. É, e dá <risos> problema sério, né? dá seríssimo. Então vamos trabalhar, vamos botar o amor de frente, porque uhum. aí vai ser mais fácil resolver as coisas. Então essa contribuição dele é gigantesca. Né? Eu tinha uma... uma... Uma, um, um sonho assim eu digo olha o trabalho do Helinger era um trabalho assim de calibre prêmio Nobel né para a contribuição que ele deu para a é. humanidade né mas você é sabe que ele foi novo. indicado né é eu sei que ele foi indicado pois é eu eu é, e, se eu não me engano não lembro é, pois é eu soube que ele foi indicado eu estava é. na expectativa de será que ele antes de morrer é. Vamos reconhecer né isso aí porque é um trabalho assim de uma importância para quem para quem conhece as constelações de perto hum. né é um trabalho assim muito profundo, muito transformador, esclarecedor. Você vai entender os papéis, os emaranhamentos, né? Assim, é impressionante. Eu, eu participei de inúmeras constelações e sempre que participo, né, tenho a oportunidade de participar. Eu continuo. Quando eu, quando eu, eu fiz o as entrevistas... porque eu fiz, eu fui para São Paulo entre todas, todas a, o congresso todo o constelar foi todas entrevistas que eu fui fazer em São Paulo, né? Eu entrevistei em Locke. Eu, eu, eu, travestei todos presencialmente então aproveitava e fazia sempre vinha um alemão aí eu fazia o curso que ele estava dando né e, e, e depois entrevistava né e aí durante os cursos a própria Sofia Helling né ela, ela tem muitas constelações não né? o curso é todo é todo vivencial né então eu presenciei inúmeras constelações então é incrível assim né é incrível esse universo que a gente tem de possibilidade de conexão com os nossos antepassados com a nossa história né e a contribuição que cada pessoa tem no sentido de, de, de ajudar nessa cooperar nessa nessa nessa, nessa reordenação, né? E sabe e aí, uma coisa como... que uhum. quero colocar uma coisa que para mim foi uma mudança absurda né, no trabalho foi assim a constelação me abriu uma possibilidade de ver realmente o que é que está por trás de tudo isso então eu geralmente eu utilizo essa dinâmica e falo assim isso aqui são os problemas que as pessoas estão conscientes e aí, aqueles eles vêm tá, trazendo esse trabalho aqui. E eu aprendi por muitos anos a trabalhar com esses problemas que o cliente traz. E uhum. aí eu descubro que esses problemas que o cliente traz, no fundo, tem a função de esconder o verdadeiro problema. E esse verdadeiro problema que está aqui Uhum. Eu consigo chegar até aqui através da leitura corporal, da psicosomática, linguagem da doença e a constelação sistêmica. Então, quem conhece constelação sistêmica sabe como ultrapassar essas queixas uhum. conscientes para chegar ali na raiz do problema. É como na física quântica mexer na onda, né? mexer em algo, não na matéria, mas sim, o que está acontecendo sim. ali. E o que eu vi... Foi assim um resultado absurdo em termos de fazer um diagnóstico rápido e preciso para ter um tratamento extremamente eficiente e duradouro. Coisa que, às vezes, eu levava meses e anos para conseguir ter uma compreensão através das constelações, da dinâmica sistêmica, da visão sistêmica, como você falou da inteligência sistêmica. É impressionante. Uhum. De repente, parece que abre uma porta e fala nossa, mas tá aqui. Para quê? precisava dar tanta volta se a gente consegue chegar até aqui então o Henninger tem aqui com certeza a nossa admiração profunda por esse trabalho porque ele simplesmente fez um trabalho parece que de catalisador que fica muito rápido para você chegar no problema e aí Sim. você vai ficar às vezes décadas trabalhando e rodando rodando e de repente você já vai direto lá e ver o que está acontecendo impressionante com certeza Fernando, e como é que foi sua trajetória até chegar na, na constelação né você Vixe, a é, como amiga, médico né como é que como é você veio como é que foi essa essa jornada aí né já que você Bom. faz parte, da, fez parte dessa primeira turma né então você é. tem aí um é foi quando qual foi o ano que você fez esse, esse... Isso foi em 98 99 se eu não me engano foi um pouquinho antes de 2000, foi a primeira turma que uh -huh. fez. certo mas foi, isso foi com a, com a, com a Mimansa, que e Mimansa não, não, a Mimansa foi uma das primeiras a Mimansa. A Mimansa foi a primeira que trouxe a constelação aqui para o Brasil. E a Mimansa Sim. é uma profissional excelente, excepcional. E ela uhum. fazia o quê? Ela ia lá na Alemanha ver o Hellinger trabalhar. E era uma profissional uhum. realmente que levava muito a sério. Então, tava estava o tempo todo em contato uhum. com o Hellinger. E ela criou uma forma de preparar os profissionais aqui, porque o Heliger não fazia isso, né? Então, mas ela conseguiu uh -huh. criar alguma coisa. A formação uh -huh. oficial do, que veio do Heliger naquela época foi exatamente esse curso, que era feito em oito, oito módulos, e cada módulo uh -huh. ensinava tanto a parte teórica como a parte prática, que são os temas principais para se trabalhar dentro da dinâmica sistêmica. Mas a minha jornada, eu já vim da medicina, né? E na medicina uhum. também. O que eu aprendi é exatamente isso que você falou. A gente aprende a identificar a doença e eliminar a doença. Fica com uma uhum. fantasia que é assim. Na hora que você vê a doença e tira a doença do caminho, o indivíduo fica saudável. E é isso aqui, conforme na minha prática, eu começava a olhar e falava: tem alguma coisa errada, não é bem assim. Eu apanhava <risos> da doença até, porque a doença vinha, eu entendia a doença, dava o remédio, fazia cirurgia, eu sou gato de cirurgião. Não, agora uhum. é que o cliente não toma remédio, é que o cliente não faz a dieta, o cliente não faz. Então eu vou fazer a cirurgia e uhum. resolve. Aí depois da cirurgia uhum. também, uns resolviam, outros não resolviam, outros ficavam pior ainda. Eu falava, mas o que está acontecendo? E aí, com a doença uhum. do cliente, e as minhas também, né? ficava assim, ah, mas o que está acontecendo? Que essa... A doença é algo muito maior do que eu estou imaginando. É... E aí, eu, eu sou da área da gastrocirurgia. Então, aparelho digestivo, uhum. você vê doenças, é, doenças, vou colocar assim, emocionais, dentro do aparelho digestivo, a coisa mais comum, é gastrite nervosa, oh. nervo... oh. tudo quanto é IT nervosa, tem lá. Uhum. E aí, começava a ver que dependendo do doente, dava para entender se esse doente ia complicar ou se ele ia sair. Só de olhar para ele, eu falei, mas dependendo uhum. da cara do, do doente, eu olhava, eu falei, tem tudo para complicar, tem tudo para dar certo. E aí realmente uhum. aquilo acontecia, falei, independente da doença. E a partir daí eu entrei na psicosomática. E na psicossomática, eu fui para a área de Gurudec, que é o pai da psicossomática moderna, e ele trabalha, o Gurudec, trabalhava muito com as bases hipocráticas. Uhum. E aí eu fui estudar medicina nas filosofias médicas, que você também foi mergulhando nisso aí. E aí o que aconteceu? Uhum. Todas as linhas tradicionais estavam focadas para olhar o indivíduo e a relação do indivíduo consigo mesmo e com seu meio que uhum. essa relação não fosse saudável, quer dizer, não fosse algo natural e saudável, o indivíduo adoecia. E aí descobre Hipócrates. Eu quando me formei fiz lá o juramento para Hipócrates, mas o juramento de Hipócrates até é até uma coisa hipócrita, porque não faz sentido. Você <risos> aprende na faculdade uma visão galênica. fazer outra coisa, é fazer outra, co é fazer outra é. coisa, né? <risos> e a visão hipocrática é completamente diferente. Então uhum. o que acontece? Hipócrates vem 300 anos antes de Cristo, antes de Cristo, e Galeno vem mais ou menos 300 depois de Cristo, 600 anos de diferença. E Galeno, uhum. então Hipócrates falava assim, olha para o doente. E aí ele uhum. tinha um princípio muito interessante, chamado princípio da alternância somática, que falava assim, se você tirar a doença de um doente e ele precisar, a doença volta, ou ele cria outra. Então, Sim. a doença é uma mensagem, como você uh -huh. até falou, a doença é uma mensagem, você não entendeu o é. que, que a doença está te falando. É um recado, né? Entenda e resolva. Se não, ela fica falando o tempo todo e você tenta calar a boca da doença com remédios, com uh -huh. cirurgia, com um monte de coisa, para não entender uh -huh. o que está acontecendo lá. E aí, conhecendo hipócrita, eu falei, não, não é possível, eu passei a faculdade, eu fiz a escola paulista de medicina, uma das melhores do Brasil, agora tal atual atualmente. Uhum. Ninguém me falava dessa filosofia médica de Hipócrates falando. Aí eu aprendi o que? Galeno Galeno falou assim, não, o poder de cura está no médico Para Hipócrates, o poder de cura está no doente E o papel do médico é ajudar o doente a se curar uhum. Ajudar o doente a se curar, por quê? Porque o poder Sim. de cura está dentro dele E se uhum. ele não está funcionando, tem algum problema acontecendo com esse doente Então a função do médico é ajudar o doente uhum. a se curar depois vem Galeno que fala assim, não, a doença está aqui, é só tirar essa doença que o resto está saudável. E quem é que tem o poder de cura? Eu, eu médico, vou uhum. lá, tira a doença e você fica saudável. E é nisso que a nossa medicina ocidental, a que nós vivemos hoje, trabalha. Só que uhum. essa medicina ocidental tá muito esquisita, né? porque o povo não para de ficar doente. Essa medicina... Yeah, não, o, você. A, a, a, não existe eficácia, né? o sistema... Não. É, os é próprios assim, médicos estão assim. muito doentes, né, é, né? Muito. Então, assim, o, o que está acontecendo? A medicina está ótima para manter as pessoas vivas, só que estão tá uhum. cada, cada vez mais doentes. A Sim. tecnologia, realmente, medicamento equipamentos para fazer diagnóstico estão maravilhosos mas eu fiz uhum. um levantamento fiz até uma aula de psicosomática mostrando como a população está ficando cada vez mais doente então por Sim. exemplo bronquite asmática você pegava lá há mais ou menos 60 anos atrás tinha um caso de uma criança numa escola depois de uhum. anos um caso por classe agora é um caso a cada quatro crianças. Então, tem uma coisa absurda. Aí, principalmente, uhum. em várias doenças. A medicina consegue segurar tudo isso e manter o, o indivíduo vivo, até com uma boa qualidade de vida. Só tem um problema, as doenças não param de avançar. Hoje em dia, conviver uhum. com doença crônica, todo mundo convive. Parece uma coisa extremamente sim. natural. Sim, então, sim. Autismo também. Tá Parece que faz parte da vida. É, é o autismo, faz é, um, parte. é um crescimento gigantesco, é. é um né? Então, autismo... essas já... autoimunes também, que é há ah, 50 doença anos... Doenças é. diabetes tipo 1, que não é difícil diagnosticar. Eu vi lá uma estatística uhum. do Hospital de Massachusetts, aqui, Massachusetts... Oh, enrola a língua. É, é difícil esse nome, é, né? É, enrola, né? É, e aí estava vendo é, uma estatística de 75 anos, não tinha quase caso nenhum. E não é difícil de diagnosticar diabetes tipo 1. Hoje em dia está um absurdo é absurdo, sim. quase todo mundo, uma família consegue descobrir um caso de diabetes tipo 1 que depende de insulina então o mundo está ficando cada vez mais doente, Tá demais essa história sim, porque nós não sim. estamos mais olhando para a causa, a verdadeira uhum. causa, estamos olhando para as consequências e tentando sim, sim. aliviar as consequências, e a constelação para mim entra aí Uf... Freud ele falava assim que a gente vivia em torno da a neurose, era a repetição dos traumas infantis. Quando a psicosomática também fala que toda doença tem um conflito emocional infantil não resolvido. E aí, quando uhum. vem o Hellinger com as constelações, fala o problema infantil tem a ver com outras gerações também. Então, aqui uhum. também não é a base, aqui também é uma consequência. Sim. E sim, aí abre sim. um campo enorme de possibilidades para fazer diagnóstico e tratamento com muita eficiência. Uh -huh. é, no, Essa no foi visão... a minha jornada. Eu comecei ah, aí pela, muito, medicina, muito, muito... É. Eu comecei pela medicina, depois e depois eu entrei na psicoterapia corporal neohaixiana para entender uh -huh, o corpo uh -huh. e a emoção. E depois sim, sim. fui entender o que, que é, acontece na infância que cria tanto problema. e Fui, fui buscar uh -huh. família. E aí, entrei na abordagem sistêmica, e aí vi Bert Hellinger hum. com essa ferramenta impressionante da constelação, que abriu uhum. um universo enorme. E estamos aqui, graças ao Helling, estamos aqui nós dois conversando. Viu? Claro, claro. De é. ramos diferentes, estamos achando caminhos é, é, com é, Com certeza. Hoje à tarde eu fui, fui convidado para dar uma entrevista com um médico também aqui na, ah. na TV Pernambuco, e, e falando. E o tema da, da pergunta era exatamente essa questão da medicalização, né? Uhum. É, a quantidade de farmácias que você vê hoje... Aqui, o, é, Pernambuco é considerado o terceiro polo médico do Brasil. E uhum. aí eu estava dizendo na entrevista disso, olha, eu gostaria de ser o último, né? Porque as pessoas às vezes ficam <risos> se gloriando, né? Porque terceiro polo médio significa que tem muita gente doente, né? Tem, muito. tem muita farmácia e tem muito hospital. Então, isso, para mim, eu gostaria de estar em último lugar, né? eu falo para é. as pessoas aqui. Porque isso, assim, ter muita farmácia e hospital, significa que. Ou seja, esse modelo é ineficaz. Então, é uma coisa mesmo de cultura, né? Eu fico imaginando que a gente. Se você tem gestores né, conscientes dessa questão, nós poderíamos ter campanhas educativas, né? Porque tem a questão da doença está ligada ao estilo de vida, claro que você permeia vários aspectos, né? É, mas tem a questão da alimentação, tem e tem essas questões aí mais complexas, né? Que é esses enredamentos as pessoas é, assumindo papéis, né? É, reproduzindo, às vezes tem doenças que repetem-se por várias gerações dentro da estrutura familiar, né? então as pessoas ali às vezes estão honrando também os seus antepassados e repetindo o mesmo mesmo programa, o mesmo software, né? Então, e, e eu, eu falava, inclusive, hoje você tem no SUS, você tem 29 terapias integrativas, não invasivas, mas você assim, sabe isso, que muita tô, gente tô vendo nem aqui, sabe, nem sabe pera que, pera que pera existe, né? Oi? Fugiu aqui agora, mas tem uma pessoa, eu acho que é de Pindamonhangaba, que estava falando, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, que estava falando ah. que no SUS, ela conheceu, deixa eu ver, passou aqui, não sei onde foi parar aqui. As, constela... As constelações estão veio pelas constelações né? É, então, que ela, através do, do SUS ela entrou em contato. É... Então, está é. entrando mesmo no tá. SUS. São 29, é. são 29 é. práticas é. integrativas. Agora, muita é. gente não sabe disso, né? Aqui em não. Recife tem, tem dois centros de atendimentos, né? hum. mas a maioria da população não sabe. Né? Não é uma coisa... É, divulgada, né? Então, assim, essa, essa nova possibilidade, ou seja, de uma de uma nova cultura, né? E que leva as pessoas também ao ao autoconhecimento, é, né, Fernando? Porque as constelações é. ela possibilita essa essa compreensão é. maior do, do, do, do nosso lugar no mundo, o que é que a gente está fazendo na nossa é. relação com os familiares, com os antepassados, ou seja, e, e essa questão de identificar a verdadeira causa, né? Então, é algo muito realmente é muito esclarecedor né o que nós fizemos nesse é, nós estamos exatamente nessa nessa semana agora a gente tá fazendo a reprise do, do, do, do congresso né uhum. das melhores entrevistas e a ideia é exatamente trazer um olhar bem amplo né seja, as pessoas possam é, a partir dessa desse olhar das constelações você dessa dessa dinâmica né é, identificar o que é que tá por trás é, o que é que está por trás de, de algum sintoma, é que... ou, de, ah. ou de um padrão, né? É, ou de um padrão, é né? Isso. Porque tem padrões também. Eu entrevistei, Fernando, um, um alemão, né? O, é, como é que eu Esqueci o nome dele agora. Mas eu fiz duas entrevistas com ele. Uma foi sobre relacionamentos e outra ele tem um trabalho também voltado para a relação com, com dinheiro, com prosperidade material, que a gente sabe que existem inúmeras crenças né, em relação a essa questão. Do dinheiro, da prosperidade no campo material, né? Que também está ligado a uma prosperidade mais ampla, né? No aspecto mental, emocional, espiritual, enfim. Mas, assim, foi uma coisa muito interessante, porque eu, eu, eu trouxe para ele uma informação que ele não sabia, que eu fui para pesquisar os países mais ricos do mundo e qual era a relação é. que existia com, por exemplo, religião, cultura, né? E aí eu descobri, não sei se você sabe disso também, que os 15 países mais ricos do mundo, mais próximos financeiramente, eles tiveram mais influência protestante do que católico. Os países é. que tiveram mais influência católica são países que têm mais problemas financeiros. A população também vive muitos emaranhamentos na questão financeira, né? muitas dificuldades. Tem uma conexão e aí, doentia com o dinheiro, né? Parece que é uma um culpa, doentia, né? doentia é. é culpa, é um peso é dele, é um artírio é. para muita gente. E aí, ele, quando eu trouxe a cidade para ele, ele disse: Olha, eu não sabia disso, mas eu sou alemão e sou de família protestante. É. E, o meu, e o meu pai trazia para mim, que, quando eu era criança, que quando eu crescesse, se eu fosse uma pessoa rica financeiramente, se eu prosperasse financeiramente, quando eu morresse, Deus ia ficar muito feliz comigo, quando eu chegasse é. lá no céu. Né? Aí eu disse: Caramba, olha só que coisa, né? Eu digo, agora a imagem de um, de um Deus que pune né que é. acho dinheiro que é uma coisa não é coisa saudável que não é coisa do demônio que às vezes tem pessoas que têm assistência, né é. com uma pessoa que é educada desde criança que ele vai prosperar financeiramente e ele vai ser reconhecido pelo criador Eu digo, caramba isso faz uma diferença Absurdo. gigantesca né? é. é e aí a Noruega que é o país é, hoje de maior índice de IDH de, de desenvolvimento humano né ele é praticamente influência 100% protestante. Isso é. é muito significativo. Então, ou, ou seja, como a gente opera, né, o sistema de crença, né? E aí isso vem em função das da gerações passadas, aquilo que você Sim. herda, né? De repente, você está é. operando ali no piloto automático, que está projetando na sua vida algo que, né, na verdade, faz parte de uma história, né? É. Nossos então, emaranhamentos nosso... financeiros são Vindo, vindo cedo, nessa nossa, cultura, nossa. nós vivemos nessa cultura é. o tempo todo ouvindo aqui avó, avô, pai, mãe, professor, não sei o quê, todo mundo ao seu redor falando, olha, é. dinheiro é uma coisa do demônio. É interessante, dinheiro é uma energia só, não é? Uma é uma energia. energia de aí, troca, né? Uhum. É uma energia de vida, a questão é, vida, você não está em harmonia com isso? Então, uhum. para mim, parece uma castração, parece. você tem um direito de você conquistar algo não mas parece que não pode é uma coisa engraçada não, não, não. é uma coisa uma energia de culpa relacionada com é. o fato de você ter alguma coisa isso aí eu recebo um monte de clientes assim mas faz sentido eu não conhecia essa estatística mas o que você está falando é, é típico é bem, pois é. Pois é bem é. evidente isso é. É. você vai ver que tem vem aí né tem, tem uma história passada né é. que vai é, mantendo as pessoas dentro de um de, de um padrão né é. e que elas terminam projetando isso porque se você tem algum conflito interno em relação a alguma coisa no caso do dinheiro né então o que é. acontece quando o dinheiro chega aquilo vai gerar um desconforto né e na verdade há uma, há uma, uma transposição como se o dinheiro tivesse um valor humano né e valores humanos quem tem são seres humanos né é, então é, então a grande questão é, é como trabalhar o ser humano para que ele tenha valores elevados para que quando o dinheiro chegar na mão dele ele, ele ele ele use o dinheiro de forma né honesta digna né e ou seja então mas se ele tem uma se ele tem um conflito interno em relação a qualquer coisa né então isso ele vai arrumar um tratado e botar o dinheiro para correr né e gerar é. Esses conflitos. Então, isso é muito interessante. Sabe que, é, e ah, Fernando, na... ah, ah, pois não. Eu vou acrescentar uma coisa interessante: que dentro da doença eu vejo também muita conexão com o dinheiro. Tem certas uhum. pessoas que às vezes estão tão aprisionadas com a dinâmica do dinheiro, que acha que tem que cuidar do mundo inteiro, e de repente Sim. ela começa a ficar doente para poder olhar para ela mesma. Então, a própria doença segura para ele colocar um foco para ele. E como tem outras pessoas que utilizam, por exemplo, dinâmicas de doença para continuar sendo um eterno dependente, para que alguém cuide de mim. E não deixa de ser uma dinâmica sistêmica também. O que está que acontecendo? É. Um que cuida, o outro que é cuidado. A obrigação é de verdade. um ficar eternamente num papel de cuidar de outros que não crescem Uma relação entre dependente e codependente, emocional, financeiro, de droga, assim por diante que no fundo, o dinheiro também está no meio de tudo isso. E, no fundo, não é o dinheiro, né? É a interpretação uhum. que nós damos para toda essa história, né? Mas sim, me fala do, do Constelar, que está vindo, porque nós temos algo parecido, então eu acho muito interessante. Uhum. Eu senti muita falta de ter um congresso, porque no Brasil, que é um berço que cresceu demais isso, eu uhum. fiz parte do primeiro grupo da Associação Brasileira de Constelação Sistêmica, ABC Sistema. E um dos objetivos uhum. lá era dar um selo de qualidade aos cursos de formação e também era para trazer mais o Hellinger para cá. Naquela época, naquela época ele tinha bem menos idade do que que agora, uhum. recente, é óbvio, né? mas aí assim, ele mesmo falava assim, não estava mais afim de viajar, não estava afim de fazer mais nada, eu falei, bom, uhum. a gente tinha esse propósito de trazer o Hellinger mais para cá e trazer congressos para cá, contar tá um congresso de constelação, e aí infelizmente a associação entrou por uns caminhos muito estranhos e perdeu o rumo, e aí, uhum. eu ainda estou na associação, eles me puxaram de volta, eu falando, não, vamos montar a associação, montar o tal do congresso para reunir os consteladores, para compartilhar uhum. conhecimentos. Mas, infelizmente, o negócio não andou. Aí eu resolvi, falo, quer saber de uma coisa? Eu vou montar. E agora, esse ano, inclusive, você já sabe que já foi convidado, espero que você consiga. Sim, né? sim, sim, já confirmei já, já. Já já... minha presença. Ah, né? é? Nisso, né? Opa! Então, é, eu, recebi caminhão, ah, eu recebi o convite hoje. Eu recebi o convite hoje que a menina estava mandando por é. e-mail, mas por algum motivo eu não estava recebendo. Ah. Eu digo, manda pelo WhatsApp, porque eu recebi e-mail demais. Eu, eu, eu, <risos> eu sei, eu o também o e-mail Foi para outro lugar, eu não ah. consegui identificar o e-mail, mas ah. ela Já chegou. Ah, então vai ser um prazer. Tarde, porque é assim, um nós estamos no quarto congresso, todo ano nós estamos fazendo, nós estamos já no quarto congresso nacional. E esse agora vai ser o segundo congresso internacional. Nós estamos trazendo pessoas de fora para trabalhar esse tema da constelação. E a gente trabalha muito com bases científicas. Então, por exemplo, uhum. você falou de epigenética. O ano passado o foco foi epigenética. Esse uhum. ano o foco... Quer dizer, foco é uma coisa, tem um monte de abordagem. Mas assim, o foco uhum. é colocar... A linguagem corporal, a leitura corporal dentro das constelações sistêmicas, mas aí ampliando muito, toda a muito, parte da, muito bom. da justiça, da saúde, todas as uhum. áreas onde a consciência, onde a constelação sistêmica funciona. E aí, quando eu vejo você também nesse movimento do constelar, me vem uma coisa assim: como é bom juntar as pessoas que estão buscando conhecer cada vez mais essa abordagem e a gente começar a fazer isso aqui ficar mais sério, porque, infelizmente, tem muitos profissionais pouco preparados e, se não tem um grupo como o Constelar, como o Congresso e Constelação que nós temos também no Consciência Sistêmica, para fortalecer, unir as pessoas, fortalecer e começar a dar um rumo maior, para dar uma base mais sólida, uma estrutura, e até para a gente se conhecer melhor em relação claro. a pessoas que estão nessa dinâmica. Então, também nós temos coisas muito em comum, tá? você com o Constelar e eu também com o Congresso sim, aqui. Sim, sim, Vamos integrar com, essa energia Com certeza, pra... né? É. A gente termina se conectando as pessoas em função do, do, do propósito mesmo, né, Fernando? Uhum. Né? Isso, isso naturalmente vai acontecendo, né? E eu tive sempre no meu trabalho esse propósito de, de levar, de expandir o conhecimento. né Eu organizei uhum. cinco eventos internacionais, o simpósio Internacional de Qualidade de Vida, que possibilitou eu interagir com pessoas do mundo todo, né? Uhum. Pesquisadores de várias partes do mundo e do Brasil, né? É, eu fiz o último evento ao vivo em 2017, mas aí eu não estou dando conta mais. É, eu sei, eu estou viajando muito, <risos> tornei na Europa, tornei nos Estados ah, Unidos, eu, digo, não, eu, eu. te conheci em Orlando. Foi lá em Orlando. Lá no evento, Orlando. é, lá no evento é. do Legado. Aí é. é engraçado, que agora Sim. eu estou aqui em Miami, você está aí no Brasil, daqui a pouco a gente não se encontra, cada hora vai... É, um, um, um, um outro no outro. é o ano passado é eu estive em Miami, Orlando é. também, Eu fiz palestra aí na, naquele grupo de empreendedores, né? eu recomendo. É. Ah, eu fui também, eu não, não recomendo. Ó, é, <risos> para quem está aqui é, do lado, ó, eu vou é. apresentar a Jacilene, do Oi, Paulo, você está assim. aqui, que eu acho até que você deve conhecê-lo. É, e ela também. Tá aqui no lá do Recomendo. Ah, sim, sim, sim. É. sim, sim tá até bom. tive olha a honra aí. de ganhar um livro do Ah, aí, tá vendo? Ah, é. olha aí. Coisa. É tá. Eu, eu soltei um livro, então foi você ah. que ganhou. Olha aí. Ela que está me assessorando aqui. Que legal. Tá é, eu, é. Tive, é, eu tive, eu fiz duas palestras no Recomendo de Orlando, fiz duas também lá em Boston, né? É. É, tive também em Miami, Miami eu não fiz palestra, fui apenas participei da, da reunião, né, interagi uhum. lá. Achei muito interessante essa iniciativa aí nos é. no Estados Unidos. Você está morando aí ou está tá passando de uma não, temporada? Não, não, eu estou aqui tá Eu estou aqui faz uns três, né? Que eu estou trazendo a abordagem, a minha abordagem da ah. constelação para cá. A Jasia ah, é, é, uma, é a que está representando consciência sistêmica aqui. Ela ficou Ai, insistindo para vir para cá e ela está querendo que eu crie é, raízes é. aqui. Mas já vi ano passado, fiquei três meses, agora estou ficando três meses aqui também para criar mais base. É. Eu fiz um mais workshop base. agora recente, de, foi a semana passada, de constelação uh -huh. com bonecos. Então estou agregando as pessoas ah, que estão querendo né? conhecer mais a abordagem para trazer o, a formação para cá. Legal. É, eu, eu, quem fez mentoria comigo foi a Vera Bassoy, né? não sei ah, se você Eu sei. Eu, a Vera é, participou nosso congresso ano passado. Ah, que legal. É. é. Muito bom. Conheço né? finismo, bem a Vera. Né? A Vera. Quer dizer, ela, que ela trabalha com esses bonequinhos, né? Fiquei muito impressionado com aquele bonequinho que anda né? é. no campo. Ela bota o dedo é. na cabeça do boneco, quando é boneco que anda. É esse dedo aqui, ó. É o... Não, esquerda. É, aqui. É, é, é, é o esquerdo. É, é o esquerdo. É, não, é não incrível. Não. É, é extraordinário aquilo ali. É. Mas que maravilha, né, Fernando? Mas é, então o, o Constellar é, foi, foi exatamente essa ideia de, de, de, de, de levar, né? propagar para um número maior de pessoas, né? Porque quando a gente leva as coisas para para a internet, você o alcance é tanto que a gente é enorme, atingiu né? ano passado 49 países sem ter feito nenhum impulsionamento para para fora do Brasil, uhum. né? É, então assim foi uma coisa que surpreendente, né? O que aconteceu? É, você termina levando isso irradia né? Porque a gente tem hoje a internet é possibilita a gente levar tem muita porcaria mas tem muita coisa boa né tem, se você se você se você seleciona ali no, nossa eu, eu encontro pérolas na internet né no uhum. YouTube você tem canais com tra, trabalho magnífico né enfim então a ideia é exatamente essa de, de, de propagar esse, esse conhecimento né e a gente tá essa durante toda essa semana a partir de hoje a gente está na na, na reprise das entrevistas que foram, digamos assim, as mais requisitadas, né? Uhum. Duas entrevistas de Sofia Hellinger, né? duas entrevistas da Simone Rojo, né? Esses, os alemães, né? Todos os alemães da Escola Hellinger é, que dão curso pelo mundo, né? Todos uhum. eles eu entrevistei, né? É, então, assim, são conteúdos muito preciosos. O Bert Helling mandou três vídeos também, né? Antes de falecer. Então, tem três vídeos dele, né? É, um, é, um, inclusive com uma, uma prática de meditação. É, a Sufi Hellig também, além das duas entrevistas que eu fiz ao, ao vivo com ela lá em São Paulo, tem também é, mais um conteúdo dela, de, de uma aula que ela deu. Então, assim, é um conteúdo muito rico né, para que as pessoas. E o, o que nós fizemos também, Fernando, porque as pessoas. A apresentação do congresso ela é toda gratuita, mas as pessoas que tiverem interesse em ter esse material como fonte de pesquisa Aham. elas podem adquirir que a gente vezes, fez né? é. É. e a gente é ver quantas vezes quiser porque é. aí a gente fez o quê? a gente transcreveu todas as entrevistas uhum. então ele, ele é um material que você vai ter como uma fonte de estudo de pesquisa uhum. né Tem tanto tudo, áudio né? também a pessoa é. recebe o áudio recebe o áudio recebe é, o material transcrito né além dos vídeos né uhum. e a gente como como tinha é, vários alemães, né? acho que a metade do, do, do, dos entrevistados eram alemães, aproximadamente, então nós também fizemos tanto, legendamos todas as entrevistas, você tem todas as entrevistas legendadas e também tem o áudio de, de todas elas, porque foi trans, foi foi traduzida pelo alemão, que é o tradutor oficial né, da, da, da Escola Helig aqui no Brasil, que é um alemão que mora aqui, e ao mesmo tempo a gente fez a, a legenda né, para contemplar hum. também as pessoas que também não... É, tem alguma deficiência auditiva, entendeu? Então, é um conteúdo memorável, assim, é, que eu recomendo para todas as pessoas, né? Quem tiver interesse, dá, um, dá uma olhada, está disponível essa essa semana toda aí, não, até sexta-feira. É disponível, como eu vou pedir para pessoal aqui, colocar um link para quem se interessar, porque esse material é riquíssimo. É, então, eu vou colocar é o muito, link, é muito... quem quiser ter acesso para obter esse material, eu pedi pedir o pessoal da equipe, eles falaram que vão colocar aqui na nos comentários o link para ter acesso para é ter é contato com esse material maravilhoso isso, e tem cada isso, vez é. mais essa abordagem mais mais um conteúdo muito né? bom né é um conteúdo de altíssimo é. nível realmente eu que tenho já conheço constelações há bastante tempo né então para mim ter, ter, ter feito essas entrevistas foi muito enriquecedor né porque aí a gente pegou eu peguei um leque de muito é amplo de, de né? vários é de vários temas, né? Isso a gente a gente vai entendendo. Eu, eu, o que eu fico pensando, eu estava falando hoje né, nessa conversa que eu tive com o médico Dr. Celerino Carriconde, né? Que é um ícone aqui da, da medicina assim naturista, né? Hum. É, eu falando é, que o meu grande sonho era era era uma mudança no currículo médico, onde a base seria o médico precisa entender do ser humano, né? Fico imaginando que a constelação sistêmica deveria estar numa formação, né? A gente entendeu o que é que está por trás das doenças, né? Porque você só estuda. É. Você só estuda a doença, né? Como é que você é. vai ajudar uma pessoa a ficar saudável? Se você... é. Não, sabe o, pedras, né? Exato. não vários, sabe o caminho das pedras, né? Exato. Não sabe o caminho das pedras. Vários clientes já falaram isso. Eu tive um cliente muito interessante, ele é um promotor. E aí ele falou uma coisa muito interessante, ele falou assim, Fernando, não é possível. Esse tipo de conhecimento devia ser dado, não é nem em faculdade, é em colégio para as crianças para aprender isso, isso aqui. Falei, isso. Esse é até um dos sonhos que eu tenho, que, de repente, esse Sim. tipo de ensinamento, inteligência, se desenvolvam desde as crianças. Né? Então ele falou, mas com não certeza, é possível. né? Ele falou, se eu soubesse de tudo com isso que eu estou sabendo agora, minha vida seria completamente diferente. Falei, mas por que, que eu não aprendi isso? Essa é, é uma com boa certeza, pergunta. certeza, Fernando. É. A gente... É o conhecimento sistêmico, se você traz isso desde cedo, né você vai ajudar as pessoas a serem, lidarem melhor nos seus relacionamentos afetivos, uhum. relacionamentos profissionais, é. com os filhos, com enfim, né, para a vida. Né? Então, realmente, eu também sou um defensor de que isso deveria ser fazer parte do currículo né desde é. cedo. E é exatamente isso. Se a gente está querendo construir uma, uma humanidade melhor, a gente tem é. que investir nas crianças, né quem está... É. Quem vai ser o futuro, né? Exato. Quem vai ser o futuro. A humanidade porque... mais saudável, né? Mais é. saudável, né? Porque, imagina, são muitos emaranhamentos que nós muitas vezes nos envolvemos porque ignoramos, as... é. ignoramos os processos, né? Exato. Nossos pais é. não sabiam disso, nossos avós menos pra ainda, e né? Então, e é, agora a informação está aqui e as pessoas ainda não pegam, não conhecem, né? Às é, vezes muita precisa gente... passar por muito problema, muitos problemas, é. a gente tenta abrir os olhos Falando, gente, é, é assim? É, é assim que funciona. Se é, não fizer gente, desse é. jeito, sinto muito, tem um caminho saudável e tem um monte de caminhos doentios, mas as pessoas Sim. não sabem. Sabe que apareceu uma pergunta rápida, que eu tô vendo, o negócio tá andando aqui, tem muita gente acompanhando a gente aqui, é. que até perguntado assim, foi rápido, eu não, perdi a pessoa, quem foi aqui? E falou assim, não, ah, mas estamos falando de física quântica, quais são as bases quânticas da constelação? Ué, eu, no meu curso, explico, mas aqui você, mais do que ninguém, quais são as bases uhum. quânticas da constelação sistêmica? Olha, ó. vamos falar com uhum. o mestre aqui da, da física quântica. Aqui, uhum. Pois é, Fernando. É, a constelação é uma coisa impressionante, né? Uhum. Porque você está ali com um grupo de pessoas que muitas vezes não, não se conhecem, né? E você, constelador, traz uma pessoa para assumir um papel de alguém, né? Então, digamos que a pessoa está querendo fazer um trabalho para é, compreender a relação com os pais. Né? Então, tem um constelador que chama uma pessoa que representa o pai e outra que representa a mãe da pessoa. né E aí, de repente, aquela pessoa que não sabe quem é o pai, que não conhece ninguém, ela ela começa a, a acessar a informação, ou seja, a realidade que aquele pai viveu, que aquela mãe viveu. Né? Parece até então, mágica, né? É parece até mágica, não, mas então mas assim é. É, é, é exatamente. Então tem um tem um princípio na física quântica que é o princípio de não localidade, né? Não localidade quântica, ou seja, é, não há tempo, não há não há espaço, né? E a informação existe um campo de informação, né? Existe um campo de informação e que nós nos conectamos a esse campo de informação a partir da nossa vibração, né? Então, é como se existisse uma biblioteca cósmica, né? esse chamado campo quântico, os físicos chamam de campo de ponto zero, onde todo o processo evolutivo da humanidade está lá é como se fosse uma, uma loja de departamentos onde tem todas as possibilidades. Por isso que a física quântica é chamada de física das possibilidades. Né? E essas possibilidades nós acessamos a partir da nossa vibração. O que é, que é a nossa vibração? é a forma predominante com que a gente pensa, que a gente sente né? e que reflete nas nossas ações. Né? Então, o, o pensamento tem, gera um campo elétrico, o sentimento um campo magnético, então, nós praticamente somos antenas que radiamos sinais né? a partir de, dessa, dessa assinatura eletromagnética, como se fosse uma digital uhum. eletromagnética. Ou seja, nós somos seres que informamos para o universo né? aquilo que nós somos Capitão interiormente também, né? é. É. é então esse esse todo o processo de evolutivo da, do universo né ele está ele tá nessa como se fosse uma grande loja de departamento onde existe esses códigos associados às frequências né ou seja a, a, as informações né é, em termos de vibração né? que nós podemos acessar então todo o conhecimento da humanidade dos grandes mestres espirituais, dos grandes pesquisadores, dos nossos pais, de tudo, que, ou seja, dos nossos antepassados, está lá enquanto enquanto informação, né? enquanto informação. E que nós podemos acessar esse campo através da nossa vibração, através da nossa intenção. né? Então, no caso da, da, das constelações, as pessoas estão dentro desse campo. Com uma, existe ali uma intencionalidade, né? existe uma intencionalidade de se conectar a essas possibilidades então é o que acontece ali é um, é um, é, é um e, e existe esse fenômeno chamado de não localidade né de não localidade quântica onde a gente é a gente transcende tempo e espaço né existe também a não localidade também é chamado de inseparabilidade quântica então você tem por exemplo duas partículas como elétrons né é, que você encontra lá no interior do átomo quando eles são correlacionados você não consegue separar mais eles. né? Mesmo que você separe fisicamente, mas eles estão, estão emaranhados, eles estão conectados, é. entrelaçados. né? Então, nós também estamos entrelaçados às outras pessoas, ou seja, a essas possibilidades. Então, quando a gente entra nesse... Né, ali, quando você está numa, numa, numa constelação, você está exatamente dentro desse campo de informação né? é, com uma intencionalidade onde você faz essa conexão com essa informação que está em dada frequência, trazendo a informação né, com esse intuito de, de de curar o sistema. né? Então, é um, é um fenômeno muito interessante, tem a ver com, com ressonância também, porque você vai entrar nessa frequência. Teve um, uma, uma certa vez, Fernando, eu participei de uma de uma constelação, de uma amiga né, que me convidou, né? e eu, eu sei que na, na, na constelação eu terminei sendo chamado para participar na constelação e eu fiz o papel do abô dela. né? Eu era o, como se fosse é. o avô dela. Né? E eu fiquei ali em pé, escorado assim. Era um, era um salão muito grande e eu fiquei escorado assim numa, numa porta. Né? E a constelação era muito complexa, né? era, um, era, era uma complexidade muito grande. E, num certo momento, eu comecei a sentir... Eu estava de pé descalço, né? eu comecei a sentir uma coceira no meu tornozelo e eu ficava botando hum, os dedões é. do, do pé coçando assim o tornozelo, né? É. De vez em quando eu ficava ali, aí daqui a pouco aquela coceira vinha e eu botava o, o dedão do pé e coçava aquilo ali, né? Para não me abaixar, né? E aí aconteceu várias vezes aquilo ali, né? Eu já é, te imagino. Pois é, aí e quando terminou lá a constelação, é. a, a, a, a, essa amiga minha disse, solas, eu vou te contar uma coisa. Tu tava ali a, quando a, é, fazendo o papel do meu avô, e o meu avô tinha um hábito de ficar escorado ali na porta, conversando com minha avó, e ele tinha uma, uma mania de ficar botando o dedão <risos> de coçar o tomzinho, eu estava fazendo igualzinho a ele. Eu digo, Caramba, <risos> mas eu não sabia onde é que estava vindo aquele negócio, mas eu. É. Mas isso é tão momento, comum, né? E as pessoas, é quando muito... olham, falam não, não entendem. Mas é interessante é. quando você capta essa informação. É você que um... capta, você é. entra naquele, naquele campo, é. né você é acessa que... o campo, conecta com isso é. aí. E o que impede as pessoas de entrarem em contato com essas informações geralmente são esses emaranhamentos familiares. Você vê, uma pessoa que não tem nada a ver com a família é colocada uh -huh. no campo e capta imediatamente o que está acontecendo lá. E as pessoas que estão na família não conseguem perceber as dinâmicas doentias que estão acontecendo. Você uhum. perde a capacidade de interagir com esse enorme campo de informações. Aí tem uma, uma divisão, a cabeça vai para um lado, o sentido vai para o outro, e essa desarmonia uhum. impede de captar essa essa informação toda que está acontecendo lá. Aí vem um estranho, chega lá e mostra exatamente o que está acontecendo. É, que não sabe, não conhece é. a pessoa, que não sabe. É. Então, é, muito é fantástico, né? É fantástico, é. É fantástico é. porque é revelador, né? Como, uhum. como nós podemos nos comunicar sem palavras, né? É. Ou seja, quando nós, estamos, é, quando nós estamos vibrando, ou seja, quando nós estamos pensando, sentindo, uhum. quando você está se comunicando, pensando em alguém, a informação está indo, ah, você está tendo é. a comunicação. Você está tendo uma comunicação, né? É. Você está criando essa e por afinidade nós atraímos essas... as situações uhum. que é exatamente que tem a ver com essa com essa vibração dominante, né? Então a física quântica traz essa essa possibilidade de você acessar o arquivo, é um banco de dados que está ali disponível, né? E quando a gente entra nessa nesse campo nessa vibração com intencionalidade, nós trazemos. Uhum. Então é interessante ver como é que nós nos conectamos, atraímos as pessoas para nossa vida, que tem a ver exatamente com essa, é, com esse estado é. vibracional. Né? E nesse é... emaranhamento, que também tem o emaranhamento quântico, também é a mesma coisa, é interessante Sim. como nós ficamos presos a dinâmicas traumáticas e, de uma forma inconsciente, nós fazemos o quê? Reproduzimos os traumas no mundo aqui. Então, nós vamos carregando os traumas do passado e reproduzindo, materializa sempre a mesma história, não tem consciência, você acaba repetindo a dinâmica, então você lá faz um colapso de onda exatamente naquele é. lugar e repete é. a dinâmica e não tem consciência e quando você consegue ter consciência do que está acontecendo você pode fazer uma grande mudança para que essa dinâmica doentia não, fique, não avance ainda mais nas gerações e você conseguir fazer uma barreira, um bloqueio, e levar essa dinâmica para um mundo mais saudável. Bom, Alan, sim, se foi sim, sim. uma delícia falar com você. Tem um <risos> monte de gente aqui fazendo questões. Essa, até, essa, coisa é até... da, essa, é. essa coisa do colapso de onda que você fala é. aí é muito interessante. É, eu costumo dizer que cada ser humano ele tem a sua função de onda, né? Uhum. É, a função de onda, né? ou seja, e é, que é uma onda de probabilidade, onde aquilo é. que você repete muitas vezes subconscientemente e, e às vezes até inconscientemente, você colapsa, seja, você, você manifesta colapta, na sua né? realidade. Pá, né? Materializa. E aí é, materializa. né? A partir do momento que a gente vai tomando consciência dessas dinâmicas e percebendo aquilo que se repete no piloto automático, a gente pode é. fazer um, uma mudança na nossa função é. de onda, ou seja, alterar esse padrão né? e passado a colapsar novas possibilidades na vida. Né? A constelação é uma ferramenta extraordinária para isso, né, Fernando? Eu falo uma coisa assim, a hora que você toma consciência das várias probabilidades, você realmente tem uma opção de fazer algo. Quando você não toma consciência, no fundo, você Aham. faz sempre a opção de repetir o problema e nem percebe. Você acha Sim. que tomou uma decisão. Não, a decisão parece que já está tomada lá atrás. Já, tá, já tá As tomada. opções aparecem, não sei o que tem dentro de mim, mas eu vou tomar a decisão para quê? Para repetir o problema. Repetir. E quando você olha para trás, é aquela coisa... Ah, eu não quero ser igual ao meu pai ou minha mãe. Chega lá na frente e fala, não, eu sou exatamente igual ao meu pai e minha mãe. Ah, eu não quero é passar verdade. pelos problemas que eles passaram. Quando você olha, estou passando exatamente pelos problemas. E mais, daqui a pouco você vai, de alguma forma, passar isso também para os seus descendentes. Lá vão eles sim, repetir sim. a mesma dinâmica. Repetir a mesma história, é. né? É. É, ter, ter, ter clareza disso leva uhum. a, uma, a uma possibilidade extraordinária, né, de, de redimensionar, né, de, de, de mudar o roteiro uhum. da história familiar uhum. e contribuir para as futuras gerações serem mais saudáveis. Uhum. também. E aí cabe a todo mundo e aí uma coisa interessante que você e eu também estamos fazendo, que é promover dinâmicas como congressos. Isso e trazer isso. profissionais e levar essas informações cada vez mais longe, para que essas informações realmente... O pessoal às vezes fala assim, Fernando, você largou a medicina? Eu falei, Sinceramente, agora que eu me sinto médico. E outra, antes Sim. eu ficava atendendo um cliente, agora a uh -huh. situação que eu tenho, com isso aqui, por exemplo, que nós estamos fazendo, nós estamos atingindo milhares de pessoas, e essas uhum. informações de alguma forma pode ajudar e muito cada uma dessas sim. pessoas a saírem de uma dinâmica doentia ou pelo menos descobrir que tem luz no fim do túnel sim tem Isso. saída sim então tudo desesperado perdidos no meio das doenças sem saber uhum. o que fazer tem caminho tem e aí tá uhum. você aí com o constelar tendo um sucesso enorme inclusive de novo o link deve estar aí no nosso nosso comunicado aqui, a equipe deve ter colocado, para quem quiser pegar todo esse conhecimento que você está colocando lá, em agosto tem o Congresso de Constelação, que você já confirmou, estou agora, Sim, tô estarei, feliz, estarei estar lá feliz, estou lá, estarei. porque o objetivo, um é, o objetivo nosso do Congresso é agregar pessoas que tenham exatamente isso, leva a sério, e vão contribuir e muito com o trabalho da Constelação, inclusive com bases científicas e mostrando que não é uma mágica, uma coisa... Parece que vem do nada. Não, não é do nada. É uma abordagem impressionante com resultados maravilhosos e tem muita base científica. Sim, tem muita gente colocando. Num, parece que é uma coisa mágica. Não tem mágica. É uma abordagem. É mágica. É assim, ciência. Não. É no passado é. quando tinha um trovão era uma mágica, né? É. Depois quando você começa a ver as bases, a física quântica, então mostrou um monte de dinâmicas que parecia mágica. Mas não é. é. Tem uma sim, ciência sim, sim. por trás disso. E o nosso claro, objetivo claro. no Congresso também é puxar profissionais para mostrar uma diversidade de formas de trabalhar com as constelações, de ver uhum. pessoas com com base científica dando mais força para isso. E a gente sempre faz algo que a gente fala assim, é colocar a experiência junto com a inovação. Né? O que, que tem de coisas novas, de experiência, como é que a gente casa tudo isso. Então... Uhum. Eu não sei se nós já estamos aqui. Nossa, é que aqui para mim são duas horas antes, né? Mas eu tenho que pensar... É, que é, sair, é o, né? tempo, o tempo, o tempo é. passou rápido, né? A gente nem sentiu a conversa boa. Nossa, tempo só dá por... vontade de ficar conversando e muito. Eu gostaria <risos> muito de ficar vendo as vendo um monte de comentários e um monte de perguntas aqui. Aí estão perguntando a da data do congresso. É o final de semana de acho que 14, 15, 16 de agosto, se eu não me engano na minha cabeça. Se não me engano, é o segundo final de semana. Lá em Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é a nossa sede lá do Consciência Sistêmica. Uma cidade deliciosa. Em agosto, que é inverno. O inverno lá deve ser uns 30 graus. Então, só para você ter ideia, porque você está 30 é... graus? Sim. Sério? Sim, sério, cara. Tá aparecendo no Preto, é aquilo lá. Tá Aparecendo do é Nordeste. No Nordeste né? É uma brincadeira que fala assim: que Ribeirão Preto tem duas estações verão e a rodoviária, mas tem outra que fala que são duas estações. é verão e inferno. Então, o inverno é o verão, o inferno é, é, aqui, é aqui, aqui é mais ou menos assim também, aqui, aqui é, é sol e, e chuva num período de ano, do ano, ah. mas assim, até aqui o... o... Quando, quando chega aqui, dá 24 graus, aí você é. as pessoas já estão achando que estão no inverno. Né? Quando eu vou para o pessoal dá risada. 20 graus aqui é um negócio pessoal Olha, já botar melhor. cachecol, já botar ficar Sim, no estado. Estão assim, tudo assim, agasalhado. Aqui também. Que aqui, é, então, é. aqui não, digo, em Ribeirão Preto, eu estou em Miami. preso. Né? em Miami está 23, agora está 22. Está uma temperatura bem gostosa. É, andou fazendo frio aí, né? Eu falei Fez com a pessoa aí. Foi um friozinho Orlando, aqui. Na semana que... passada, está tá zero frio. Não, zero não. Foi zero grau, não? Foi quatro graus, sei lá? É, mas estava meio frio Foi em Orlando, aí, né? aqui em Miami não chegou. Não, Orlando, Orlando. Foi em Orlando. É, foi em Orlando. Orlando é mais é, pra cima. É, é, é. Mas aqui chegou uns 13, 12 chegou. Então essa onda fria pegou aqui. Para mim é uma delícia, porque né? estou acostumado com um calorão de Ribeirão Preto. Oh. Eu estou calorento, <risos> cara. então estou curtindo sim, um friozinho sim. aqui. Mas acho que está na hora da gente... Mara, ter mara, a maravilha, Fernando! Né? Mas, sim, com sim, certeza, sim. esse é um primeiro de vários encontros e vai ser uma delícia ter você mais vezes nesse contato aqui. A gente com certeza, com certeza. Vamos, vamos estreitar aí a nossa, nossa, a nossa parceria, nosso encontro, é, é, é. né? porque a gente está tá no mesmo estamos no mesmo campo, né? Uhum. E aí a gente pode é, com isso é, levar informações aí que são preciosas para as pessoas. Bom, né? Com certeza. né Será um prazer participar lá do seu do seu congresso lá né, em uhum. agosto. E na próxima semana vamos ter um vamos ter um novo encontro, né? Ah, é, é verdade. É, vamos ter um novo encontro é. online é, que eu vou levar você lá para para minha audiência para que a gente possa ir fazendo essa isso então intercâ... vamos esse, esse vamos aí. as nossas. conversas. É, vamos, vamos falar sobre esse tema aí que me interessa muito, essa questão de leitura corporal, que a minha filha mais nova, é ela é. trabalha nesse ela é estrategista de imagem, ela trabalha muito com uh, que as micro das micro microexpressões faciais, é, né? do Paul Ekman. É do, El, do Ecom, ela o fez Weckmann. o curso do Ecom, é do é. Ecom, ela fez o curso dele e assim eu acho essa área fantástica assim às é. vezes eu converso com ela sobre isso fico encantado então é um tema que é. certamente é outro campo de informações ah. enorme também é. que a constelação é, um... é a doença é e também a é você entender como o corpo, corpo né o corpo fala né o pé vai tem um livro daqui que ele fala o corpo fala né então é. o corpo... Exatamente. entender é. essa linguagem do corpo também é algo muito é. precioso e que leva a gente a se conhecer cada vez melhor né eu uhum. acho que esse é o objetivo levar o autoconhecimento para que as pessoas possam ser protagonistas, né? E donas da sua própria vida. Foi um imenso Exato. prazer estar aqui com vocês. Nossa, o prazer foi meu. Que bom. Vamos começar a colocar. Eu adoro conhecer e conviver com pessoas que têm a mesma força, o mesmo destino que a gente vai. É como subir uma montanha, né? Um vai claro, claro. a gente vai, o objetivo vai meu fortalecer. como missão, como médico sempre foi fazer o quê? Levar a saúde cada vez mais longe. Por isso, isso o pessoal fala, você deixou de ser médico? Falo, agora que eu me sinto médico? Agora agora Sendo eu médico preciso... de sistemas, eu falo assim, sou médico de sistemas e estou trabalhando Sim. com muitos sistemas. E aqui a nossa nosso diálogo, nosso bate-papo com certeza enriqueceu, várias pessoas estão aqui e vão dar uma visão ainda melhor sobre essa possibilidade de encontrar um mundo mais saudável sem dúvida Wallace, um grande abraço para você então na semana que vem a gente se vê vamos fazer mais Sim. um bate-papo e todo mundo que assistiu aqui também está convidado a participar claro, claro. Desse, desse evento e com o certeza. link do Constelar para quem quiser o um material que é riquíssimo também já está aqui, quem quiser entra aqui porque vamos, ficar, vamos fazer uma vamos fazer com que esse conhecimento cada vez fique mais amplo, né? Então, expanda. nossa missão. Com certeza, que mais pessoas possam acessar. Fernando, Sim. foi um imenso prazer. Igualmente. Nos vemos claro. na próxima semana aí. Valeu! Boa, boa, boa estado aí em Miami. Obrigado. Até, até a próxima semana. Um abraço até. a toda a sua audiência que participou, espero que a gente tenha contribuído aí com esse Não, eu que tenho aí, que agradecer a sua tudo. presença e seus conhecimentos aqui, que mostram que realmente a constelação está cada vez ampliando mais as suas atividades. E é um prazer Sim. apresentar você para todo mundo, que é um profissional de ponta que está aqui. Wallace! Maravilha! Grande abraço! Um para você! Noite. Tchau! Tchau, tchau! tchau.